Shalom a todos, estamos em Parashah Terumah Nossa parasha fala sobre o povo de Israel Está doendo para a construção do Mishkan E a gente sabe que o Mishkan, o tabernáculo Era um lugar onde vai ser feito o serviço dos sacrifícios E a pergunta é Qual é o motivo que a construção do Mishkan está escrito no livro de Shemot. Precisa ser escrito no livro de Vaikra não no livro de Shemot. Então, verdade, a gente sabe que tem uma conexão muito especial entre a parasha de Terumá. A doação para o Mishkan é entre a Torá, quando a Torá foi dada. A gente sabe que os dez mandamentos foram dados seis de Sivan. Um dia depois, Moshe Rabbeinu sobe lá no céu para receber as primeiras tábuas. Ele desce dia de 17 de Tamuz, o dia do pecado do bezerro de ouro. E aí, dois dias depois, 19 de Tamuz, ele sobe de novo para pedir perdão sobre a Amisrael. E 40 dias depois, ele desce. E Hashem fala para ele, agora você vai preparar as segundas tábuas e você vai subir para mim. Então, depois que ele desceu, dia 29 de Av, ele sobe de novo, dia 1 de Ilul. Depois, 40 dias, dia de Yom Kippur, Moshe Rabbeinu desce com as segundas tábuas, finalmente, tem na Torá para o homem Israel. Um dia depois, já Hashem fala para construir o Mishkan. Qual a conexão entre as duas coisas? Entre a Torá e entre a construção do Mishkan. A gente sabe que a Torá é muito especial de todos outras sabedorias, outras matérias, é totalmente diferente. Outras matérias, a matéria, eu estou estudando ela somente com o objetivo de receber o certificado de saber a matéria. Agora, se alguém agora vai fazer um milagre e vai me ensinar em um dia tudo, isso eu vou saber tudo, toda a matéria, vou ficar muito feliz. Eu vou economizar o tempo. Quer dizer que em todas as matérias o mais importante é a sabedoria. Ou, ou a matéria, o estudo não é importante. É somente um meio para receber o certificado. Mas a Torá é totalmente diferente. Quando alguém estuda a Torá ele aprende. Não é para ele ser sábio, ser certificado de rabino. Não é isso o mais importante. O mais importante é o meio, como ele faz isso. Como ele é pronto de se dedicar, de tirar mesmo o conforto dele para estudar a Torá, para saber a Torá. O próprio estudo, isso é o objetivo. O caminho é isso objetivo, não como ele está chegando. Alguém que sabe mais Torá do outro, não é ele que vale mais. Alguém que se dedicou para estudar, para saber mais. Alguém se dedicou para fazer mitzvah. Alguém se dedicou para se aproximar do judaísmo. Mesmo que ele cresceu dentro de uma casa que estava muito afastada. Ele pode ser mais importante de um grande sábio. Porque o mais importante é o esforço. É isso o ponto. Também aqui na -um -ah, para achar Teumá -ah, Fala aqui. O mais importante não é. O serviço do que vai ser feito dentro dessa desse construção do Mishkan, no final. Não. O serviço é como a gente está construindo. Como a gente está dando. O esforço para doar é isso o mais importante. É isso o ponto mais importante. Por isso está escrito com o junto com a Torá. Junto com a Torá está escrito isso. E... E é por isso que já que o esforço mais importante não é o, o, o resultado, a pessoa com o, o, o esforço está se identificando mais com a coisa. Conta uma vez, tinha uma família muito rica que eles tinham um filho, assim jovem. Que não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, tinha 17 anos. O dia inteiro com o videogame dele. Dia inteiro. Dia inteiro não faz nada, só come e videogame, só isso. E os pais tentaram fazer várias coisas e não conseguiram. Aí vem o pai para o filho e fala, meu filho, vai trabalhar. Você vai ganhar 100 dólares? Você me traz esses 100 dólares, eu te dou mil dólares. Vale a pena, vai trabalhar qualquer coisa. O filho pensa e fala, para que eu preciso disso? Eu tenho meu videogame, está tudo certo, não preciso de outra coisa. Ele volta, ele volta para o jogo dele e os pais estão totalmente desesperados. Aí chegou a vez da mãe de tentar fazer uma coisa. Ela vai para o filho... Falar para o filho, dentro de um quarto fechado. Meu filho querido, eu vi que, que seu pai te falou. Olha, eu não entendi. Por que você não aceitou? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar 100 dólares. Você vai fingir que você foi trabalhando. Volta com os 100 dólares, vai receber mil. Vamos fazer um combinado. Não precisa trabalhar, vai passeando. Volta quando o dinheiro, seu pai vai te dar mil. Verdade, o jovem pega os 100 dólares, vai passeando, volta à noite, fala, pai, você me falou, temos um combinado. Já, 100 dólares que eu trabalhei. O pai pega os 100 dólares, vai até a lareira, joga no fogo, fala sobre esses 100 dólares que você não trabalhou ele não sabia o que fazer, volta para a mãe dele falou, mamãe, eu não sei quem contou para ele que eu não trabalhei, mas ele jogou isso na lareira, falou que eu não trabalhei talvez meu pai profeta a mãe falou não, não, não, não nada profeta eu acho que ele te viu, que está passando no shopping ali, então ele te viu que você não estava trabalhando melhor, amanhã vai na casa do meu irmão Fica lá o dia inteiro. Eu vou te dar 100 dólares. Volta para a 100. Certeza vai te dar mil. Acabou a história. Falou, tudo bem. Então vou lá. Ele ficou lá na casa do tio dele. Ele volta, dá os 100 dólares para o pai. O pai pega os 100 dólares, vai até a lareira, joga no fogo. Falou sobre esses 100 dólares você não trabalhou. Aí, nessa vez, voltou para a mãe e fala: Mãe, certeza ele é profeta. Certeza. Como ele sabia? A mãe fala vai ele, nada profeta. Eu sei como ele sabia. E te viu que sua camisa tá limpa. Se sua casida, camisa está limpa, quer dizer que você não trabalhou. Vou te dar uma camisa suja. Fica na casa do seu tio, volta com a camisa suja, certeza vai te dar. Acabou. Ele faz isso, volta com 100 dólares. O pai pega 100 dólares, vai na joga. 100 dólares. Volta o filho para, para a mãe e fala... Não dá, meu pai está sabendo de tudo, não dá para enganar ele. Deixa, deixa. Me deixa voltar para o videogame. Aí fala a mãe para ele, saber o quê? Vamos fazer o último teste. Amanhã vai trabalhar de verdade. Vamos ver se agora, nessa vez, ele vai jogar na área. Vamos ver. só Somente um dia. Só um dia tá bom. Concordo. Ele foi lá, fez não sei, entregou pizza ganha 100 dólares, volta para o pai, dá esses 100 dólares. O pai pega os 100 dólares, começa a andar para jogar na lareira, aí segura a mão do pai fala, e fala, é, ei, é, ei, é, ei, é. ei, esses 100 dólares você não quer, você não joga, esses 100 dólares não. Aí o pai olha ele e fala, sobre esses 100 dólares você trabalhou. Você trabalhou mesmo. Quando alguém se esforça, para uma coisa, fica uma parte dele. Isso que a gente vendo na Torá, a gente vendo também na Terumah. Mas tem um ponto ainda mais, muito importante, que a gente vê na nossa paraxá. Se a gente vai comparando entre o Mishkan, que está escrito na Torá, e entre o Betamigdash, que Shlomo construiu, aparentemente, não dá para comparar. O Mishkan... Ele não é tão bonito. O Betamigdash era maravilhoso. Os melhores madeira. Chegou do Líbano. Uma construção maravilhosa. Uma cadeira de Shlomo Ameler que não dá para... Tem lá capítulos e capítulos no navio para descrever como essa construção era maravilhosa. Então, não dá para comparar os dois. Mas, se a gente prestar atenção, o Mishkan estava montando desmontando, mas nunca foi queimado, nunca foi destruído. E o Betamigdash foi destruído. Foi mesmo queimado e destruído. Isso é incrível. De um lado, e, e não somente isso, se a gente presta bem atenção, fala o Rav Jonathan Sachs. A gente pode ver que a construção do Migdash, ela foi acompanhada com uma coisa que deu muitos, muitos problemas depois. Shlomo Améler colocou impostos muito pesados sobre o povo para poder construir esse Betamigdash. Esse imposto deu consequência muito grave mais tarde. Quando o filho dele, Rechavam, virou rei, ele queria continuar. Esse costume do pai de colocar muito impostos. Chegam lá o povo de Israel e falam, por favor, alivie um pouco. Não posso com, to com todos esses impostos. E aí, os Kenim, os mais velhos, falam para ele, tira os impostos. Os jovens falam, coloca mais impostos. Nesse momento, Rechavam, que era o filho de Shlomo, ele segue como o pai dele fazia. Impostos. É isso que causa no final. A separação dos tribos. A guerra entre dentro do Am Israel, A divisão da terra de Israel para como se fossem dois países. Tudo começou com o quê? Com os impostos que, que colocou Shlomo Amelach sobre o povo de Israel. É isso mesmo. O segredo. A diferença. Quanto Shlomo, em vez de deixar o povo participar, em vez de deixar o povo doar com o coração deles, em vez de construir o Bet Amigdash com o coração das pessoas, ele construiu o Bet Amigdash com madeira, com madeira seca, sem o coração das pessoas. Isso no final acabou ser destruído. O Omishkan é diferente, no Venuliboh. Tudo o mais importante é o coração das pessoas. É isso que vai precisar doar. Não é o dinheiro que está doando. Certo que o coração está se transformando em dinheiro, mas o mais importante é o dinheiro ou o coração das pessoas. Isso é o mais importante. A gente sabe que o Betzalel que construiu o Migdash era Chacham Lev, inteligente de corações. O que quer dizer? A coração não fica, ou a inteligência não fica no coração, fica lá no cérebro. Quer dizer inteligente de coração? Sábio de coração quer dizer que sabia exatamente cada um quanto colocou o coração dentro. Aí, alguém que, te, que colocou mais coração dentro, ele colocava ele mais perto, um lugar mais kadosh, em Kodesha, Menos, colocava ele em um lugar menos sagrado. O mais importante é o coração. É isso, não dá para forçar mais. Esse rumo começa com... Parou que está forçando o povo de Israel fazendo trabalho. Não dando certo. Parou, foi destruído, acabou com parou. Não dá para forçar as pessoas a fazer coisas. Aí chega a ter uma para achar ter uma, agora fala. É isso o grande segredo, tudo começa com a coração, com a coração da pessoa. Como ele está se engajando, que ele quer fazer as coisas. É isso. Esse Mishkan que foi construído com o coração. Esse mishkan que nunca foi destruído, sempre montando e desmontando, mas nunca foi destruído, porque de verdade o que a Shem quer da gente não é construções, não é madeira, não é pedras. Ele quer nosso coração. E quando a gente coloca nosso coração, como está escrito, veshachanti betocham, Shem fica não dentro do mishkan, a Shem fica dentro do coração de cada pessoa e pessoa. Quando a gente, como a gente falou, o esforço, o coração, é isso que é o mais importante em nos grandes construções. Não é a madeira, não é as coisas pesadas, não é a construção pesada. O mais importante é o coração. Shabbat Shalom.